Ano do coelho, do carro ou da lua, qual previsão realmente conta e será que isso existe um ano de uma coisa, outro ano de outra coisa, ou tudo é igual e funciona do mesmo jeito?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 para realidade, uma questão, uma luz, um, um direcionamento para o cotidiano. Então, assim, para quem trabalha com a ferramenta astrologia, para quem trabalha com a ferramenta tarô, para quem trabalha com é, a, a parte mais oriental de adivinhação, são maneiras diferentes da gente trazer para a realidade contextos de previsão. E é muito legal é, olhar. Com, com esse olhar mais carinhoso, mais crítico, né? Em busca de tentar encontrar alguma similaridade e perceber que nesses três, nesses, nessas três maneiras de buscar uma resposta energética, uma previsão para o ano de 2023, a gente consegue encontrar muita similaridade. Então, qual previsão realmente? conta para esse ano de 2023? É o carro? É a lua? É o coelho? Mas antes de continuar, já deu para perceber que aqui no canal você encontra né, conteúdo de primeira e que te ensina tudo que você sempre quis saber sobre esses assuntos voltados para magia e para espiritualidade. E por isso, não se esquece, se inscreve no canal para você aí receber notificação do que eu trago de novo e deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. O ano da lua... A lua ela é a quarta casa do zodíaco e desde tempos imemoráveis ela vai trazer para si a usabilidade e muito poderoso para a vida do ser humano. Ela rege as marés, ela organiza o calendário de plantio e colheita e afeta diretamente o solo, a doçura dos frutos e a seiva das plantas. E dentro né, dessa magia, ela é responsável pela movimentação dos poderes que regem os nossos feitiços e todo o ciclo de nascimento, crescimento e destruição. Ela ela é o mais é, estudado né, e conhecido corpo celeste do nosso planeta, um satélite natural e referência, né, a referência mais antiga de organização registrada em diferentes culturas. Ela já teve o papel, por exemplo, de manutenção da vida, já foi presente dos deuses para alguns povos e, para outros povos, a própria divindade. Ela é chamada de Luna pelos romanos, Selene e Artemis pelos gregos e já foi chamada de muitos outros nomes em outras mitologias em tempos antigos e imemoráveis. No mapa astral, a Lua ela vai mostrar assuntos, é, posições e comportamentos que vão refletir as oscilações do nosso comportamento, do nosso humor e da nossa disposição emocional. Pessoas intuitivas, muitas vezes, vão encontrar um posicionamento muito forte da Lua no seu mapa. Esse astro, ele também tem uma influência direta sobre a nossa psique e essa influência ela pode ser captada e sentida de diversas formas durante... É, momentos específicos do nosso ciclo de vida, do nosso ciclo emocional e do nosso ciclo pessoal. A lua, ela é o símbolo da ciclicidade, dos movimentos profundos, e dentro das nossas emoções, ela vai regir aí o nosso inconsciente. Ela fala né, sobre a manifestação controlada ou descontrolada das nossas emoções e do movimento ininterrupto das nossas vidas, impulsionadas aí pelos nossos sentimentos, traumas, questões emocionais e psicológicas mais profundas. Então, se a gente vai ver a Lua como regente né, do ciclo novo de 2023, a gente vai ter aí muitos toques emocionais de transformação, evolução, sempre aí engatilhando o nosso psicológico, sempre trazendo à tona as emoções mais palpáveis e latentes dentro de nós. Então, esses movimentos eles são é, impulsionados através do ciclo de crescimento, maturação e desenvolvimento da vida é importante né, a gente tomar cuidado né, com o esgotamento emocional, por exemplo, no ano de lua. Cuidando aí da nossa saúde, não deixando de buscar ajuda, caso seja necessária, a nossa psique esteja entrando em colapso, né? A gente não pode esperar que as coisas saiam realmente do controle para que a gente possa efetivamente buscar por ajuda psicológica e terapêutica. Então, é, embora né, sobre essa observação seja previsto um ano muito emotivo, também é um ano de transformação e realização. Afinal de contas, a lua ela não está estática, ela está sempre em crescimento, desenvolvimento, em mutação e desse modo a gente também pode esperar para 2023 muito desse crescimento e dessa transmutação, dessa mutação constante. Então a gente tem que surfar nessa onda de possibilidades e aproveitar aí é, essas questões para poder crescer e evoluir junto com as nossas emoções e até mesmo. É, controlar ou sanar dores emocionais e traumas que tenham ficado na gente. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, por isso eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram, arroba Nightingale. No Insta eu posto conteúdos diferentes que complementam o seu estudo, que complementam o que você aprende aqui no canal. Então me segue no Instagram, arroba Nightingale, e me manda um direct pra gente poder conversar. A soma básica de 2023 é 2 mais 0 mais 2 e mais 3, que vai dar 7, que é a carta referente ao carro no baralho de tarô. E é por isso, né, que dentro de algumas previsões, o carro também é colocado como representante e o regente desse novo ano. E ele vai trazer aí mensagens relacionadas a movimento. A Lua, ela vai enfatizar muito as questões emocionais. Embora a gente não observe tanto essa questão, né, emocional, psicológica, né, de primeira instância no carro, a gente não pode negar que dentro, né, desse arcano vai existir um único homem em cima de uma carruagem E essa posição né, de solidão em cima de uma carruagem Também vai falar indiretamente sobre questões emocionais e psicológicas afinal de contas, o indivíduo que dirige o carro, ele é responsável né, pela direção que ele vai tomar logo, se ele está em condições emocionais e psicológicas instáveis, provavelmente a direção para a qual esse carro aí vai se direcionar vai ser ladeira abaixo. Ainda olhando para o carro né, a gente vai ter aí dois cavalos ou em algumas cartas, duas esfinges né, uma branca e uma escura e elas estão indo para direções opostas uma da outra. Essa alusão, ela está também vai falar sobre as movimentações da vida, as quais a gente não consegue controlar. O mundo, ele não é unicamente feito de flores, né? E muitas das vezes a gente tá assim, fazendo aí movimentos que são corretos, a gente tá seguindo da melhor forma possível, mas a gente não consegue controlar os resultados, e eles vão acabar gerando consequências ou situações que a gente também não controla, né? Pode ser até o oposto das nossas concretizações. A lua, ela também vai trazer aí indiretamente nas previsões essas questões. De coisas que a gente não controla, afinal, é cíclica, né? Mas essa ciclicidade é uma ciclicidade que atenua uma hora ou outra para morte, o final, né? E essa ideia, essa alusão de movimento, ela também vai vir dentro do carro. Ela vai trazer esse movimento de inconstância, de caminho. Ela vai trazer essa ideia que também a Lua traz de movimento. Então, embora aí, né? Para os que têm a Lua como regente principal do ano e, e vão olhar, assim, pro carro, né? do tarô, como regente também, são figuras simbólicas que muitas vezes são opostas, mas na sua linguagem mais crua, elas também estão falando de movimento e elas conversam entre si. Então, será que o ano do carro e o ano da lua não seriam quase que a mesma coisa? Será que não são símbolos diferentes para a mesma coisa? eu vou te fazer um convite, agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar vários benefícios incríveis e imperdíveis como por exemplo, o selo de verificação de membro que vai aí te dar destaque nas minhas lives, principalmente nas lives de tarô, onde sua pergunta vai aparecer pra mim em negrito e eu vou conseguir responder você na frente dos demais você pode fazer parte do grupo secreto a Revolada lá a gente fala sobre magia e a gente realiza junto todo mês um ritual incrível, ou então você pode fazer parte do circo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 Escolhe lá, se inscreve e vem fazer parte da nossa revoada. Agora a gente vai olhar aí um pouquinho o ano do coelho. É, conforme aí... É, o calendário né, chinês aí, a gente vai entender que aqui a gente entra no ano de 2023, começando pelo dia 3 de fevereiro, o ano do coelho, tá? Pertinho aí da meia-noite. Isso vai acontecer devido aí ao calendário oriental chinês pensado nele, que vai seguir padrões de movimentação da lua e do sol, tá? Tá? E por esse olhar da astrologia né, oriental, chinesa, em 2023, o coelho da água é o que marca o ano de 2023. E as principais características né, que vão delimitar aí este, este arquétipo para esse ano são a diplomacia, a sensibilidade, a bondade, a criatividade, principalmente quando a gente vai lidar aí com problemas e questões na nossa vida que a gente precisa solucionar, né? solucionar problemas. Então, é, sobre essa regência, por exemplo, do elemento água, né, entrando aí na polaridade in, esse ano chinês de 2023, a gente vai ter aí a comunicação como um ponto muito mar e muito importante. É muito interessante a gente analisar né, junto à lua, que é exatamente isso, falando sobre emocional, e pensar no carro que a gente tá falando sobre movimento e também diretamente sobre comunicação, essa visão de se direcionar, de direcionar as emoções e vai trazer aí no inconsciente diversas mensagens é, com relação ao movimento da vida e da ciclicidade. Pensando ainda no ano do coelho, né? Vai existir a necessidade de fortalecer, por exemplo, as relações é, de comunicação principalmente com as pessoas que têm aí um aspecto mais íntimo, né? A comunicação ela vai ser é, muito pautada nesse diálogo interpessoal e na necessidade de se comunicar melhor com as pessoas e buscar uma fluidez, né? Lembrando desse movimento da própria água. E outra vez, né? A gente vai encontrar aqui uma questão de movimento do coelho, da lua e do carro. E quando a gente pensa em água, a gente também pensa na lua, né? Que vai reger as marés, que vai reger os ciclos, né? E o carro, que é o próprio movimento da vida, que segue sempre em frente, mesmo que por uma direção que a gente não controla. Então, todos esses caminhos, de forma tão fluida, seja essa fluidez é, pensada aí na nossa necessidade íntima e primitiva, ou na necessidade interpessoal, ou nas questões do nosso cotidiano, é, elas vêm de formas simbólicas diferentes, em visões diferentes, mas muito parecidas em sua essência, né? O YouTube, ele desbloqueou pra gente um novo recurso pra ajudar o canal a crescer ainda mais, melhorando aí o o conteúdo que a gente traz pra você do outro lado esse recurso ele é o valeu que é uma ferramenta muito simples que coloca em um comentário seu em evidência, certo? Então a partir de um real você consegue apoiar o trabalho que eu faço aqui e ainda deixar o seu comentário cheio de amor fixado para todo mundo ver. É muito simples dar um valeu basta você clicar no botão aqui embaixo que fica próximo do botão de curtir e deixar o seu comentário fixado escolhendo aí o valor que você quer ajudar o canal e é isso, simples. Então, se a gente for pensar nessas similaridades, nesse incomum entre elas, a gente pode começar também a dar uns tics na nossa vida, ticar ali as coisas que estão dentro dessas previsões e que se enquadram muito. Então, a gente vai olhar tanto na lua, quanto no coelho, quanto no carro, muito essa questão de direção, de movimento, de ciclicidade. Então, a gente vai entender muito fortemente que 2023 vai ser um ano de mudança, um ano de evolução. Seja essa evolução forçada né, pela vida ou na necessidade mesmo da gente trazer coisas novas para a nossa realidade. Ambos falam de emoções e de controlar ou trabalhar com essas emoções. Então a gente vai entender que para o próximo ano a gente vai ter sim que ter o comprometimento de trabalhar com as nossas emoções, porque talvez o cotidiano e as situações, e, enfim seja é, muito importante para a gente poder gerar e fluir é, a nossa prosperidade, as nossas realizações, porque as emoções estão diretamente ligadas com o destino da nossa realidade, com o destino da nossa vida. Se a gente não está com as nossas emoções equilibradas, a gente vai ter o quê? Uma vida totalmente desequilibrada. Outro ponto muito legal também, que aparece principalmente é, na lua e no coelho, é essa coisa de... Uh, falar com o outro das emoções interpessoais e das relações emocionais que a gente tem com as pessoas. Isso é muito louco, porque a gente vive em comunidade e a gente tá sempre unido a gente tá sempre junto o tempo todo com uma ou mais pessoas sejam com namorado, marido, família, trabalho e não tem como a gente fugir disso né? então é, é mais um alerta aí de três símbolos que estão trazendo a necessidade da comunicação interpessoal eu acho que a gente fazer essa análise exatamente sobre esses três símbolos essas três maneiras de poder prever ou de dizer alguma coisa é encontrar justamente o que coincide entre elas, porque fala muito forte talvez sobre as tendências da nossa realidade. Então eu gosto muito de observar as previsões e as técnicas utilizadas é, para prever coisas, para a gente poder realmente trazer um resultado palpável ou uma visão mais palpável, porque afinal de contas são três símbolos distantes de ferramentas que não se coincidem necessariamente entre si, mas que indiretamente falam a mesma coisa ou coisas muito próximas. Se é o ano do carro, se é o ano da lua, se é o ano do coelho, para mim são todos eles. E são ferramentas distintas de fazerem previsões sobre a mesma coisa. E o mais importante é a gente se atentar à similaridade entre eles e o que essa similaridade vai estar falando e depois analisar como ela se encaixa na nossa realidade, como a gente pode melhorar o nosso cotidiano, porque não adianta nada a gente pegar as previsões, mas a gente não saber colocar dentro da nossa realidade, não saber colocar dentro das nossas dificuldades. Se você é uma pessoa mais emotiva, muito provavelmente o ano de 2023 vai te deixar mais emotivo. Se você tem é, facilidade é, para controlar as emoções, pode ser que seja um ano mais tranquilo. Se você tem problemas em conversar, em em colocar suas emoções para o outro, pode ser que esse ano te cobre muito mais. Então, se você é do outro lado, quer entender um pouco mais como isso vai funcionar na sua realidade, procure é, alguém que trabalha com previsões dentro da linha que você gosta, seja com tarô, seja com, enfim, previsões astrológicas, mas procure para tentar encaixar o que o ano está falando com a sua realidade, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido aí o que eu propus para você sobre essa análise desses símbolos que estão sendo aí encabeçados para 2023. Qualquer dúvida que você, é, que tenha ficado aí, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo amor e carinho. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Um beijo, que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!